Tu rolê vai começar Um montão de nave É só escolher e andar Tem a R1 de matar Joga lá em cima o bum, bumbum Tira forte pa pá Chama as amiga também Pode vir mulher gozar de citroën conta de Santa Fé Final de ano Meu plano é no litoral Água de coco, faz novinha no sol de quem quiser me conhecer, muito prazer. Eu sou o bebê que faz beber, muito prazer. Eu sou o bebê que faz beber, muito prazer. Eu sou o bebê que faz beber e passatona. Quem quiser me conhecer, muito prazer. Eu sou o bebê que faz beber, muito prazer. Eu sou o bebê que faz beber, muito prazer. Fica suave, o rolê vai começar Um montão de nave, é só escolher e andar Tem a R1, como te matar Joga lá em cima o bumbum, tira foto e pá Chama as amiga também, pode vir mulher Gozar de citro, é fogar de santa fé Final de ano, o plano é no litoral Agora de coco